Cê, ó, quem é família vai amar isso daqui. E é tão barato, pessoal, tão barato, que vocês vão cair duro, né? Então, ó, já já vou mostrar pra vocês. É, é super legal mesmo, Tá? Eu tenho novidades sobre a sala VIP do C6 Bank, tá? Então, eu estive lá na sala VIP do C6, então eu, eu acabei. Lá na sala VIP do C6. Eu tenho novidade pra eu vocês. E isso que vocês estão eu vendo aqui agora. Pra vocês. Ah, gente, eu quero. Eu quero passar pra vocês aqui, vocês vão ficar duro. Assim, ó. Pega caneta e papel na mão. Vamos lá, todo mundo. Caneta e papel na mão, porque o que eu vou falar aqui agora é, é uma coisa assim surreal. Tá? Deixa eu. Primeiro, antes que escurece, deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu virar a imagem, só pra vocês poderem ter noção do que que eu estou falando. Pera aí, ó, quer ver? Ó. Deixa eu virar a imagem aqui. ver aí, agora sim. Agora sim. Olha, olha isso, pessoal. Olha isso. Olha o resort. Gente, deixa eu abrir aqui. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo levar vocês lá pra, pra fora comigo. Olha isso. Hi Brasil! Aqui, aqui! Oi. Tem aquela. Olha lá, pronta. Alô, Brasil, olha lá. Viu? Hi Brasil! Olha lá! Tá vendo? Ó, pessoal, para criança aqui, ó. Parque para criança, piscinas de todos os tipos. Sabe onde tem esse mar aqui? É o Oceano Pacífico, pessoal. Eu tô aqui no Oceano Pacífico, olha que maravilha! Tá? Olha que beleza! Aqui é o restaurante, pessoal! Olha que maravilha! Tudo de graça! Ó, restaurante, restaurante, hotéis. Agora, gente do céu. É Brasília com Z, tá? Brasília com Z. Eu não vou fazer a live aqui fora. Eu não vou fazer a live aqui fora, por quê? Se eu fizer a live aí fora, tem música da Xuxa. Tá tendo música da Xuxa. Vai cair a nossa live, né? Então, vai cair a... Tá tendo, tá tendo música da Xuxa lá fora. Então, <risos> então para evitar a B.O., né, nós vamos passar é, nada de xuxa aqui não, tá? Vamos lá, né? Hi, Brasil! É, meus amigos. Aqui é assim, você tem que falar o espanhol arranhando. Gente, é uma delícia, tá? Eu vou mostrar umas fotos para vocês. Vocês vão ficar assim, estarrecidos. A gente está cansado de ficar só no, aí no Brasil... Fazendo a mesma coisa e vocês podem fazer aqui também, também mais barato. Caneta e papel na mão que eu vou mostrar para vocês. Vão vir para cá. Eu quero que vocês venham para cá. Vocês vão ver a hora que eu mostrar a foto aqui o Shen. Sabe o Marcelo Shen? Ó, olha para mim, olha para mim, ó. Marcelo Shen. Então o Shen se prepara porque o Shen vai querer vir pra cá. Tenho certeza. Ele, a mulher dele... As filhas, os... Aqui é, é o lugar exato pro Shen. Cara, tudo de primeira. Tudo. Coisa boa. Mardok. Você vai amar esse lugar, cara. Você, ó, quem é família... Vai amar isso daqui. E é tão barato, pessoal. Tão barato. Que vocês vão cair duro. Né? Então, ó. Já já vou mostrar pra vocês... É, é super legal mesmo tá super legal tá então gente a todos vocês inscritos e membros do canal que estão aqui comigo sejam todos vocês bem-vindos viu obrigado pelo carinho pela força aí deixa eu pegar aqui que eu quero mostrar para vocês a passagem eu quero mostrar para vocês aqui o, o, o, o tudo, tudo azul né eu quero mostrar o cartãozinho e quero mostrar meu café e quero mostrar também tudo belezura, tá? Então vamos lá, ó. Toda vez que vocês forem viajar para fora do Brasil... Primeira coisa que eu falo para vocês... Eu sempre trago comigo umas três, quatro peças dessas. As tomadas aqui é diferente. Então tem que ser essa tomada aqui, ó. ó tá vendo? É, é tomada americana. Tá vendo, ó? Então sempre traga com vocês umas três, quatro pecinhas dessas para vocês carregar celular, notebook, porque aqui só funciona, né? Aqui nós estamos duas horas de Miami, tá? Eu tô no Panamá, né? Então vocês estão vocês estão me vendo aí, mas eu tô a duas horas de Miami só, tá? 40 minutos do Costa Rica. 40 minutos de Costa Rica, tá? Então, ó, o que que eu, eu vou falar para vocês aqui? O que aconteceu direitinho? E vocês vão marcando aí para vocês virem para cá. Gente, que lugar, olha... Eu nunca fiquei tão surpreso quanto eu fiquei aqui. Porque esse hotel ninguém me indicou, foi eu que achei. Então é palmas para mim. Eu procurei sozinho, um luxo. Nunca vi ninguém falar desse hotel. Então assim, se tem na internet eu nunca vi, porque eu eu eu achei isso aqui que é uma beleza, tá? Já vou adiantar para vocês, ó, o nome do hotel. Ó que beleza. Dreams Praia Bonita. Dreams. Dreams. praia Bonita. Olha que luxo. Ó. Ó. O Shane. A esposa. E os seus filhinhos. Aí, ó. Tá vendo? Dreams. praia Bonita. Ó. Gente. Vamos lá. Como hoje não tem... Eu não vou divulgar é, parceiros... Mas eu vou pedir pra vocês, se vocês puderem se inscrever no canal, botãozinho vermelho, você inscreva no canal, botãozinho azul, você vira membro do canal. Como eu não tenho QR Code, chama o Edinho nesse número aqui, ó. Chama o Edinho nesse número, que o Edinho tá aí com vocês nesse número aqui, ó. Quer ver? Ó, chama o Edinho nesse número aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Eu vou, eu vou cantar pra vocês. 1696. 81019581. 16981019581, lá o Edinho vai ajudar vocês a virar membro, passar os contatos dos gerentes dos bancos, e nós temos gerente agora do Bradesco Prime, do Uniprime, que é o CIS Prime, do Itaú Personalité, da Caixa, do Santander, é meus amigos, o negócio tá voando, chama o Edinho ó, nesse número. 16981019581 para você virar membro do canal. Ó que beleza, ó que homem maravilhoso, ó que, que change, mano. Aí, Mardoc, olha o Leandro Vieira, ó. Olha que corpo, Mardoc Olha que coisa maravilhosa esse homem. Quem é que não quer uma coisa dessa, Mardoc? Um anjo de asas aí, ó. Já pensou, eu nunca imaginei que eu faria um negócio desse. Olha lá, Dreams. Olha lá, Dreams, Playa Bonita, olha lá, Dreams. Ah, é bonito. <risos> Gente, olha o lugar. Olha isso aqui. Olha o lugar. Olha isso. Olha isso. Podem ver. Olha que coisa linda. Gente, é tão bonito. Cara, vocês podem vir pra cá que vocês vão amar, tá? Pessoal, <risos> gente, quer ver, ó, ó o que tem aqui, ó, ó, ó, gente, olha isso aqui, ó o Clóvis, ó o Clóvis deitado, ó, achei o Clóvis aqui, ó, aí, ó, ó o Clóvis na praia, <risos> ó o Clóvis na praia, pessoal, olha isso aqui. Olha isso. Olha isso daqui. Gente, é muito bonito. Tá? Gente, é, é, é assim, é surreal. Tá? Olha a piscina, pessoal. São, são quatro piscinas enormes, gigantescas. Olha isso. Vou falar o preço para vocês já, já. Vocês vão cair duro. Vocês não vão acreditar. Olha, olha o quarto. Olha o quarto. Olha o quarto. E pasmem vocês, dentro da aeronave hoje, um membro do canal me, me reconheceu, né? E ele falou, pô, Leandro, aqui nós dois na executiva, né? Ele também pegou a executiva. Então, só para vocês verem que é verdade, ó, é, eu peguei a Copa Airlines executiva, tá, executiva. Primeiro, eu, eu, eu escolhi o primeiro assento, só tinha eu escolhido os assentos da executiva, então eu peguei o, o assento 1B, ó, da executiva. É, Fabrício, Fabrício, fica atento que eu vou falar aqui do C6 Bem que você corrigir lá correndo no, no seu blog lá do, do Lounge Free. tá? Então o que acontece? Eu comprei essa passagem, pessoal, de São Paulo, pasmem vocês de São Paulo para o Panamá, 101 mil milhas. 101 mil milhas, Cento, 101 mil milhas vezes 12,35, 1247 esta executiva, 1247 esta executiva. Ah, mas a Copa não presta, eu vou mostrar para vocês, muitos falam da Copa, que a Copa é ruim, que a copa não sei o que, blá, blá, blá, blá. Então dá uma olhadinha, só para vocês terem noção, como que a copa, como que fica dentro da copa. Olha isso. Olha isso. Gente, você deita, ela vira uma cama 100%. Olha isso aqui. Olha isso aqui, pessoal. É de, você dorme na a executiva da, da Copa. É um luxo. Olha o que ele serviu de manhã. Olha isso aqui. Deixa eu travar aqui o para não girar. O, o, olha para vocês verem. Olha isso daqui. Ó, olha isso daqui. Ó, é assim a posição da, da, da cadeira. Olha isso dentro da, da, da executiva. Olha isso daqui. Talheres, ó, talheres. Ó. Aguinha, ó. Tá vendo? Ó. Cara, olha aqui. Ó. Business, business, dreams, ó. Tá? Ó, ó como que inclina. Olha como que inclina. Olha aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó? Só pra vocês terem noção, tá? Ó como que ela inclina. Ó lá. Então assim, só pra vocês terem ideia. Quando você... Eu, eu peguei a executiva nova da, da Copa, tá? Então assim, ó, R$ 1.200, uma, uma executiva, uma executiva boa, boa, espaçosa, é, individual, individual, cobertor, é, travesseiro, bebida à vontade, comida à vontade, é, deram deram, Cadê a bolsinha? Eles deram essa bolsinha aqui, ó. ó deram essa, essa bolsinha junto, ó. Ó, quer ver? Deixa eu ver se eu acho para vocês verem aqui. Eles dão uma bolsinha também para você... Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, eles dão... E é de metal, ó. O um chaveirinho de metal, ó que bonitinha. Você ganha uma bolsinha dessa, mas E essa, essa chaveirinha de metal, tá? Então assim, gente... Olha, eu quando tenho que meter o pau... Eu meto o pau sem dó, vocês me conhecem. Mas quando tem que falar coisa boa, eu falo também. Gente, essa Copa me surpreendeu... Porque eu só recebia... Gente, todo mundo falando mal. O Clóvis, o Jean, o Mesquita o Kleber de Campinas, o Rodrigo, o Thiago, o Mardoc, o Lúcio, o Jalen, o Kenio, só metendo pau nessa Copa. Cara, eu falei, eu vou enfrentar isso daí. Quando eu entrei nessa Copa, o avião é pequeno, só que o assento é 2x2 dois dois, e a econômica é 3x3. Três três. Se vocês vissem o tratamento na entrada da Copa, vocês caem duro. Vocês caem duro Que, que atendimento maravilhoso. A, a, a, eu, eu falo que a comissária, né? Eu falo que é garçom, né? Você tem que ver o tratamento. Senhor Leandro, é, quando estiver dormindo, é, posso acordar para tomar um café? Eu falei, lógico. Eu quero um café. Dois cafés, pessoal. Dois cafezinhos. Aí serve café, é, pãozinho... É salada de fruta, omelete, é refrigerante, suco, tudo que você imaginar. Uma delícia, uma delícia, tá? Então assim, podem pegar 101 mil milhas, tá de graça.